Tenho uma paixão pela Volkswagen, de variedíssimos modelos, tenho um carro de dia-a-dia -dia e este é o meu clássico, por assim dizer. Eu comprei este carro há dois anos a é um amigo meu, é um Volkswagen Conrado, do ano 93, motorização 2016 válvulas, originalmente é um de 136 cavalos, só que o antigo dono, entretanto, colocou outro motor cá com a mesma cilindrada, a mesma tipologia, mas com mais cavalagem. Eu, antes de ter este carro, tinha um Golf 3 a gás óleo, só que já estava todo modificado, suspensões a ar, motor, travagens. Pronto, era um carro até bastante conhecido no mundo dos carros. E, na altura, pensei, vou ter um carro a gasolina Volkswagen, óbvio. E a minha ideia foi ir buscar o carro que eu, quando era miúdo, via na estrada, raramente via um, mas que adorava o carro, nem sequer sabia que era um Volkswagen Conrado. Estava a pesquisar, fui pesquisando, o valor dos carros, etc. E é, calhou em conversa, quando estava no autódromo de Estoril, com um amigo meu, e disse, olha, vou comprar um carro a gasolina, para fim de semana, quero um Golf 2 GTI ou um Volkswagen Corrado, preferencialmente um Corrado, e que não seja G60, porque aquilo só dá problemas. Ele, olha, tenho um 2000, 16 válvulas, e vou vender o carro. Não queres ficar com o meu carro? Eu, ver o carro, pronto, foi para à primeira vista, adorei a cor. Os bancos, na altura, achei muito estranha esta cor, mas depois fiquei apaixonado, nem quero outra cor nos bancos. E achei muita graça porque já o meu anterior carro, o Golf 3, era um carro americano e a matrícula era o S. E este carro foi novamente outro carro que a matrícula tinha tudo a ver comigo, porque tinha as minhas iniciais. Pronto, falei com ele, acordámos as coisas. Entretanto, ele vendeu o carro a uma pessoa para a Evra, só que foi uma troca, que ele queria um Audi S4, eles trocaram de carros. E eu fui buscar o carro depois à outra pessoa, à Évora, pronto, o carro parecia que estava destinado e tive que ir lá buscar o carro. Normalmente, toda a gente que me vê com o carro, como não tem símbolos à frente, nem atrás, só diz Volkswagen Corrado, olham para o carro e pensam que é um VR6. Mas é um 2016 Válvulas. O carro teve duas fases. Este é um fase 2, daí ter este capom faz uma bossa para cima e o VR6 só saiu na fase 2. Pronto, então as pessoas não vem símbolo nenhum, vem a bossa no carro, bom, pensam logo imediatamente que é um VR6 e não é, é um 2016 Válvulas, já é um motor bastante bom, 2000 com 150 cv, da hora original num peso deste carro, parece um kart, já é ótimo. Acima de tudo, gosto da, da silhueta do carro, porque qualquer pessoa olha ao longe e vê que é um carro desportivo. Depois, a sensação quando a pessoa está dentro do carro, parece um autêntico kart a conduzir. A posição de condução é muito, muito baixa. A pessoa parece que vai deitada dentro do carro, renta ao chão. E é muito, pronto, é um carro muito direto. Sente-se a estrada, sente-se a direção. Para dia a dia tem um, um Golf 6 GTD que tem basicamente todos os Up 3, todos os extras e a pessoa anda no carro no dia a dia, entra, dá a chave, liga a musiquinha, vai à sua vida e a pessoa por exemplo chega ao fim de semana, entra num carro destes, tem barulhos parasitas, já tem muitos anos em cima a direção não é leve, a suspensão, pronto, esta por acaso está melhorada mas Pronto, é um carro mais rijo, por si só, o prazer que, que a pessoa tem na condução do carro, o feeling que tem com um carro antigo ou com um carro novo, não tem nada a ver. O carro novo até pode ter mais potência, dá muito mais velocidade, mais rápido, é mais seguro, tem todas essas características. Pois de uma pessoa se gostar de, assim, de carros mais antigos, só ir dar uma voltinha ao domingo, Seja para ir à praia, seja para ir tomar pequeno almoço a algum lado, dá o outro gozo, porque a pessoa sente mais o, sente o carro, é a gasolina, a pessoa sente o cheiro da gasolina, se for preciso, abre as janelas, vai ouvir o barulho do carro. Acho que quase toda a gente que gosta de carros gostaria de poder ter um carro dia a dia, um carro de fim de semana, em que, olha, vou gastar a gasolina que for, é para ter prazer, é só hoje e pronto, e desfrutar o carro à vontade. Eu, quando comprei o carro, ele já tinha outro motor, é um 2016 válvulas 150 cv do Golf 3 GTI ou do Seat 6K Cupra. Na altura que eu comprei o carro, ele esteticamente estava todo original, inclusive tinha o lipo frontal do G60, que é um maior. Exteriormente tinha as jantes do G60, tinha a suspensão de origem eu, entretanto, coloquei uns coilovers com regulação em altura e em dureza. Quando comprei este carro, passado um mês ou dois, tive um azar, tive um acidente com o meu outro Golf 3. E uma das coisas que passei do carro para este foi a travagem do S3. Na altura, o carro vinha com, uma, com um escape trabalhado, só que fazia muito barulho uh, para a pessoa andar... Pronto, a rotações baixas, aí a passear, o carro fazia muito barulho mesmo e na altura coloquei uma linha de escape da Super Sprint específica para o carro. Eu já tenho outro motor uh, em casa igual a este, porque na altura, quando eu quis comprar o carro a gasolina, a minha ideia foi logo colocar um turbo no motor Passou-me pela ideia de colocar um motor 1.800 turbo no carro. Só que aí já ia estar a colocar outro motor. Este já estava cá colocado. Eu gosto até mais desta base, porque é um motor mais, mais corpulente. Acabo de fazer mais rotação do que o outro motor. E qualquer motor atmosférico da Volkswagen, por exemplo, temos o exemplo dos 2016 válvulas ou os VR6. Se a pessoa fizer uma preparação como deve ser, e colocar o turbo, fica muito melhor do que qualquer 1800 turbo e a pessoa acaba por gastar o mesmo dinheiro a fazer essa preparação. É assim, normalmente eu não gosto de carros com interior creme, então se for aquele creme camel clarinho, detesto a cor dentro de qualquer que seja o carro e na altura eu vi o pronto quando comprei o carro fui ter com o meu amigo pronto que era ele que o tinha olha para o carro e eu assim interior camel, eu não gosto daquilo mas espera mas aquela cor é um pouco mais escura pois na altura até lhe perguntei como é que ele tinha arranjado ele disse olha uh, o carro originalmente tinha um interior preto só que eu quis uh, tratar a pele e na altura mandou pintar, tanto que a pele não é mesmo desta cor, foi pintada e é um camel escuro, eu na altura achei muito berrante, até mesmo as fotografias do carro pareciam amarelo quase, a pintura de, dos bancos, uh, mas depois quando tive com o carro ao vivo, fui conduzir, vi o contraste da pintura do carro com o interior e acabei por uh, adorar o contraste do, do bordô com o creme, pronto um amarelo porrado, creme escuro um, e acabei por uh, gostar e agora não consigo ver quase outra cor dentro do carro do que esta Este carro é assim, um, eu na altura que o, que o comprei pronto, tinha outro Golf 3 e estava a ponderar comprar o Golf 6, que tenho agora. Uh, acabei por o comprar, foi quase uma situação agridoso, pronto, porque eu tive um azar, foi o um acidente. Uh, e o carro, como não tinha arranjo, acabei por vender tudo às peças e comprei o Golf 6. Uh, mas na altura já tinha a ideia ter este carro para fim de semana e comprar o Golf 6, porque pronto, não fazia sentido ter dois carros antigos mas era uma sensação que eu não conseguia vender o carro e se calhar a situação do acidente foi quase a única maneira que eu tive de conseguir vender o carro, passar pronto, uma nova página na, na vida dos carros e ter o Golf 6 e sinceramente o carro entrou na garagem e só mesmo uma situação de, pronto, de necessidade ou então o carro é para ficar.